Hey, hey, Fala aí pessoal, tudo bem? Renato aqui novamente e hoje eu quero contar para vocês uma história muito bacana que eu vi essa semana. Essa é a história do mineirinho da roça. Você que é empreendedor precisa ouvir, preste muita atenção e entenda a moral dessa história. Era um mineiro da roça ele, um cara muito inteligente, foi para a cidade grande em busca de uma oportunidade de trabalho. Ao chegar na cidade ele tinha uma grande capacidade e ele foi em busca da maior loja de departamentos da cidade. Na verdade não era da cidade, era a maior loja de departamentos do mundo. Chegando lá, diante da entrevista com o seu gerente, o gerente perguntou para o mineiro da roça, você já trabalhou alguma vez na sua vida? E esse mineiro respondeu, claro, eu fazia negócios lá na roça. O gerente meio desconfiado, mas gostou do jeito simpático do rapaz, disse que iria lhe dar uma oportunidade. E disse para ele, amanhã até as 5 e meia da tarde, vou ver como você se sai e vou te dar uma oportunidade de dias de venda. Chegado no dia seguinte, o mineiro trabalhou e trabalhou muito. Às 5 e meia da tarde o gerente foi e chamou o mineirinho para uma conversa. E aí mineiro, como foi as vendas hoje? Quantas vendas você fez? E o mineirinho respondeu, eu fiz apenas uma venda meu amigo. E o gerente perguntou e disse, mas como somente uma venda, se todos os meus vendedores fazem de 30 a 40 vendas por dia? E qual o valor dessa venda? E o mineiro respondeu, 2 milhões e meio de reais. O gerente, ao olhar aquilo, ficou surpreso e perguntou como ele fez aquela façanha. E ele começou a explicar, bom, o meu cliente chegou diante da loja e primeiramente eu vendi para ele um anzol pequeno, em seguida um anzol médio e um anzol grande. Depois eu vendi para ele uma linha fina, uma linha média, uma linha grossa para pesca de grande porte. E eu perguntei para ele, basicamente, aonde que ele iria pescar. Ele disse para mim que iria fazer uma pesca náutica. E assim eu disse para ele que a gente tinha uma seção de barcos aqui e provavelmente ele precisaria de, uma, de um barco para ir pescar. Ao levar ele para o lado do barco, para a seção de barcos, eu vendi para ele uma lancha de primeira linha mais top de qualidade. Ao vender a lancha, eu disse para ele que ele precisava de um carro para conduzir aquela lancha, que ela era uma lancha muito grande, então eu levei ele para a seção de carros. E lá eu vendi uma caminhonete 4x4 para ele, da mais top também. Rio gerente, com certeza ficou surpreso, quase caiu para trás, perguntou para ele: "Você vendeu tudo isso para uma pessoa que queria apenas comprar um anzol?" E o mineiro respondeu: não, na verdade ele entrou aqui dentro da loja para comprar um absorvente para a esposa dele. Eu aproveitei e disse para ele que o dia hoje estava bem caído e era um bom final de semana para ele estar pescando. E nisso eu concluí a minha venda. Moral da história, pessoal. Todas as pessoas têm interesse em consumir alguma coisa. A forma que você oferece é o que faz a diferença. Então, conheça o seu cliente, as suas dores, os seus interesses e a forma que você apresenta os seus produtos que você, assim como o mineiro, vai ter grande sorte, grande sucesso nos seus negócios. Beleza? Se você gostou dessa história, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, marca um amigo que precisa de um pouquinho de motivação e compartilhe com o pessoal. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, Renato Galhardo, até a próxima. Tchau, tchau!